Ibi Brain, onde as ideias acontecem. Olá, eu sou o Bruno do IbiBrain. Imagine a seguinte situação. Duas empresas competindo. Uma contrata pessoas qualificadas e dá treinamentos. A outra empresa não faz nada disso. Resultado? contrate as pessoas certas e promova o treinamento. O seu resultado vai melhorar. Venha para onde as ideias acontecem. Venha para IBbrain. Visite nosso site ibibrain.com.